no dia marcado para a primeira entrevista com Glauco, Marisa se esmerou na aparência a fim de, simultaneamente, parecer natural e exuberante aos olhos masculinos. Dessa forma, buscou apresentar-se com um visual muito parecido com aquele que Glaucia costumava usar, seja no estilo do penteado, na estrutura das roupas e, em especial, no perfume marcante, para que a memória olfativa de Glauco pudesse facilitar a associação. No encontro que tivera com a sua noiva, Marisa identificara a fragrância que costumava usar e, adquirindo uma igual, fizera dela o toque final na composição de sua aparência. Seu estado íntimo era o de uma adolescente ao encontro do primeiro namorado. Nem ela mesma sabia dizer por que motivo estava tão interessada em Glauco, mas, como todas as pessoas buscam encontrar a felicidade, sendo que a maioria imagina que ela se acha fixada sobre pessoas, coisas ou objetos, Marisa idealizara que seria no noivo de Glaucia que encontraria a solução para os seus anseios femininos. Não sabia da influenciação espiritual negativa a conduzir seus sentimentos aos interesses clandestinos, com a utilização de imagens sugestivas ou envolvimentos oníricos, despertando o interesse dos desprevenidos, como era o caso de Marisa. Ainda assim, a novidade da aventura conquistadora valia por uma boa dose de adrenalina em sua vida monótona e rotineira, na superficialidade de uma existência praticamente inútil e sem sentido de realização. Marcelo já não lhe correspondia aos anseios de mulher. Glauco, ao contrário, surgia como ideal masculino, não apenas por sua aparência cadivante, pelo sucesso profissional que demonstrava, ainda que sem ostentação, mas, sobretudo, pela forma pacífica e amorosa com que se relacionava com Glaucia. Depois da conversa que tivera com a jovem, Marisa se sentiu ainda mais estimulada em fustigar o rapaz, procurando-lhe o ponto fraco para que imaginando um excelente partido, pudesse arrastá-lo para o seu lado, principalmente depois que escutara de sua própria noiva a declaração solene de que deixava Glauco livre para que a trocasse por qualquer outra que lhe parecesse melhor. Isso era um verdadeiro desafio no universo feminino, Ser melhor do que Glaucia, ainda que precisasse de mentiras, artifícios e estratégias de conquista. Tais pensamentos por si sós já a tornavam moralmente bem pior do que a noiva de Glauco. No entanto, Marisa estava muito longe de qualquer cogitação moral, ética ou filosófica. O que em realidade desejava era uma maneira de se dar a conhecer ao rapaz. No dia marcado, portanto, com o roteiro de sua apresentação minuciosamente estudado e guardado na memória, Marisa dirigiu-se ao escritório onde Glauco aguardava uma cliente, sem saber que ela era a esposa de Marcelo. Quando a secretária deu passagem a Marisa, Glauco fez uma expressão de surpresa e, levantando-se da mesa onde pretendia dar início à entrevista, veio em direção de Marisa para abraçá-la e trocar os costumeiros beijinhos de boas-vindas tão comuns na rotina daqueles que já se conhecem. — Ora, então a tal Marisa de minha agenda era você? — Sim, Glauco. — Dentre tantas mulheres que você deve atender, essa Marisa sou eu mesma. Só espero que não esteja decepcionado. Falou Marisa provocante. Olhando-a com simpatia e sem saber dos intentos da esposa de seu conhecido, logo respondeu. Nossa, Marisa, mais do que surpreso, estou lisonjeado com a sua presença em meu escritório. No que posso lhe ser útil que o próprio Marcelo não lhe poderia atender? A menção do nome do marido não lhe caiu bem, já que não era interessante levar a conversa para o lado do seu relacionamento afetivo antes que tivesse condições de colocar as coisas da forma como desejava. Bem, Glauco, estou precisando muito da ajuda de alguém que tenha experiência empresarial para que me oriente em certas decisões importantes que preciso tomar com alguma urgência. — Pois não, Marisa. Sente-se aí. Vamos conversar. — Estou precisando dar início a uma pequena empresa, da qual possa tirar algum dinheiro e manter minha vida pessoal, sem muitos riscos ou grandes investimentos. Tenho certos recursos guardados, mas não possuo muita noção das repercussões fiscais, tributárias, contábeis, daí necessidade de alguém que possa me dar esse assessoramento. Enquanto Marisa ia falando, sempre buscando aparentar uma certa melancolia nas palavras, Glauco observava seus modos. Estava mais vistosa, mais bonita, mais agradável ao olhar masculino, para não dizer mais provocante. Glauco, que já havia provado da amarga taça da leviandade no passado, conhecia muito bem os trejeitos que as mulheres costumam usar quando estão em missão de seduzir. Isso o fez manter-se controlado e frio diante das primeiras palavras de Marisa. No entanto, precisando responder às afirmativas da esposa de Marcelo, indagou-lhe. Mas esse negócio que você pretende abrir conta com mais alguém que participe na condição de sócio. Marcelo, por exemplo, estará com você nesse empreendimento? Demonstrando irritação à menção do nome do marido, Marisa abanou a cabeça negativamente e, expressando sua condição de discordância, falou. — Marcelo é a causa dessa minha necessidade. — Como assim, Marisa? Pelo que sempre soube, você e ele sempre estiveram bem de vida, não necessitando de outras rotinas comerciais para suprir as necessidades pessoais. Por acaso Marcelo se meteu em algum problema financeiro? Vendo que Glauco estava levando a coisa para outro lado, tratou de explicar-lhe. — Não, Glauco, Marcelo está bem de vida e sempre procurou me dar tudo o que desejo. No entanto, de uns meses para cá, ele tem apresentado uma mudança de comportamento, uma alteração de rotina que começou a me causar estranheza. Com o passar dos dias, chegava em casa cada vez mais tarde e pouca atenção dedicava a mim e às nossas coisas comuns. Percebendo que Marisa estava se entregando à emoção, Glauco estendeu-lhe um lenço de papel para que ela secasse as fingidas lágrimas que pareciam querer brotar dos olhos tristes. Na verdade, estava representando o verdadeiro teatro, procurando sensibilizar o coração do rapaz. Vendo que a atitude de Marcelo poderia ser fruto de algum insucesso profissional, Glauco afirmou. Mas, Marisa, você sabe que alguém que é advogado em uma cidade como esta está sempre sujeito a instabilidades no trabalho, com compromissos que se arrastam noite adentro, com clientes que precisam ser atendidos na hora. Isso já basta para que nós, que somos nossos próprios patrões, tenhamos que cuidar daqueles que nos pagam um salário, de acordo com as conveniências deles, e não com as nossas. Sabe, Glauco, por um bom tempo eu também pensei desse jeito e, de forma compreensiva, procurava não criar problemas para Marcelo. Mas os meses se passaram e as coisas só pioravam. Assim, há algumas semanas, pedi um conselho para Glaucia a respeito de seu comportamento estranho, suspeitando que se tratasse de algum envolvimento feminino em sua vida. Você sabe como são as coisas, Glauco, homens vivendo uma vida de solteiro, afastados da esposa, no meio de muita gente igualmente interessante, mulheres arrojadas, sedutoras, carentes, tudo isso é gasolina no meio do fogo. Entendendo o que estava acontecendo, Glauco ainda assim procurou argumentar contra a ideia de que Marcelo pudesse estar agindo de forma leviana com desrespeito ao compromisso assumido. Essas foram as mesmas palavras que Glaucia me falou quando lhe pedi um conselho sobre como agir. Tentei fazer o que ela me pediu, compreendendo Marcelo em seus problemas. No entanto, agora que tudo está mais claro, agora que há provas de tudo o que está acontecendo, para mim as coisas se tornam bem mais definidas. Como assim, Marisa? Escute, Glauco, Trouxe aqui uma gravação que fiz do telefone celular de Marcelo. Eu nunca havia me ocupado de suas ligações pessoais, porque sempre deixei que ele resolvesse seus problemas profissionais sem me meter. Ainda mais que há sempre mulheres no meio dos diversos processos, como advogadas, como clientes, como estagiárias, como secretárias. Se fosse me ocupar de todas elas, acabaria louca. No entanto, há alguns dias, sendo esquecido o telefone em casa, pude escutar algumas mensagens em sua caixa postal e, para minha surpresa, eram explícitas demais para minha inocência de esposa confiante no marido. — Escute-as. Dizendo isso, tirou de sua bolsa pequeno gravador, onde, de forma clara e indisfarçável, se podia escutar a voz de Letícia, referindo-se ao encontro marcado antes, dando inclusive o um endereço, e, logo a seguir, a mensagem anônima na voz de Silvia, fazendo referências ao encontro íntimo que haviam tido naqueles dias, para não deixar qualquer dúvida a ninguém que escutasse. Glauco empaledeceu ao escutar aquelas duas mensagens telefônicas. Tentando dar uma explicação, Glauco aventurou-se. — Mas isso pode ser uma brincadeira, Marisa. Muita gente faz estas coisas hoje em dia como forma de gerar algum problema na vida de um adversário. Você já pensou que isso pode estar sendo plantado por alguma pessoa com raiva de Marcelo? Isso pode ser coisa de mulher com ciúmes, que tentou algum tipo de coisa com ele e não conseguiu. É, — É verdade, Glauco. É por esse motivo é que estou aqui. Inicialmente, quero que nosso encontro corresponda a uma consulta profissional, sujeita ao sigilo legal que me garante a confiança em você. — Claro, Marisa. É, desde que você me procurou como profissional, estou vinculado ao sigilo indispensável à sua e à minha segurança. Não desejo seu conselho no sentido de salvar meu casamento. Se fosse isso, eu teria ido procurar um psicólogo. Preciso de você como alguém que me oriente no rumo a seguir, já que, pelo que precinto, Marcelo está se envolvendo com outras mulheres e isso pode me custar a segurança financeira. A gente vai envelhecendo enquanto que novas mocinhas eufóricas e mais exuberantes sabem usar das velhas armas para provocarem homens levianos e dispostos a vivenciar sua masculinidade junto a fêmeas mais atraentes. Não quero ser surpreendida pela situação dura de me ver trocada por pirralhas golpistas que se insinuem junto a um Marcelo vaidoso e que me expõem a dormir num palácio e, no dia seguinte, Acordar na sarjeta. — Preciso cuidar de meu futuro, Glauco. A esse ponto da conversa, as lágrimas longamente represadas finalmente despejaram-se pela face triste daquela verdadeira atriz que, de tão convicta em seus objetivos, passara a sentir o sofrimento de ser efetivamente abandonada, como se sua história fosse a expressão da realidade. Tenho o desejo de saber o custo e as documentações necessárias para dar início à abertura de uma empresa, mesmo que de início não tenha o local definitivo onde possa instalá-la. Mas Marcelo vai precisar saber dessa empresa porque vocês são casados e, nessa condição, ele também precisará fornecer documentos específicos. Ah, tudo bem. Não vou fazer nada escondido dele. Apenas não irei mencionar os verdadeiros motivos de minha iniciativa. Não quero que fique sabendo de nada, até que eu tenha provas robustas de sua prevaricação e possa decidir pela separação legal. Certo, Marisa. No entanto, tenha calma, porque a vida coloca as pessoas em situações difíceis nas quais somente a dor as pode fazer acordar. Ah, espero que Marcelo sinta muita dor e possa acordar logo, Glauco. Eu vou procurar estudar o seu caso e, enquanto isso, vou lhe passar uma relação de documentos para que vá providenciando, de forma que possamos nos encontrar novamente daqui a duas semanas. Está bem? Duas semanas, Glauco? Tanto tempo assim? Hum, pode ser em uma semana. Para mim, não tem problema. Está ótimo. Uma semana, então. Vendo que a entrevista se encaminhava para o encerramento, Marisa reforçou o pedido. «Glauco, eu o procurei porque confio em você. Não quero que Marcelo fique sabendo de nada, a não ser daquilo que eu mesma pretenda revelar-lhe na hora certa. Não gostaria nem que Glaucia ficasse sabendo, já que agora estou falando de fatos novos, com base nas provas concretas dessas gravações. E assim, quanto menos pessoas souberem, mais segurança eu terei de poder atuar com liberdade. Como já lhe disse, Marisa, agora você não é mais a minha conhecida ou a esposa de Marcelo. Você é a minha cliente até o momento em que se dê por satisfeita com meu trabalho ou até que eu não mais a deseje atender nessa condição. Ainda assim, mesmo depois disso, continuarei a respeitar o sigilo profissional de todas as informações que pude obter em decorrência desse relacionamento. Tudo bem, Glauco. Eu sabia que poderia estar tranquila ao procurá-lo. Desculpe o meu estado de desequilíbrio emocional. Por mais que a gente pretenda se manter forte, é sempre difícil ter que aguentar tudo sozinha, sem ter ninguém para conversar ou desabafar. Já cheguei a temer pela minha sanidade ou pela minha vida. Afinal, tudo que sempre tive foi ao lado de Marcelo, e não sei o que será de mim se se apresentar realmente essa traição vergonhosa. Acho que preferirei a morte. Daí estar procurando alguma coisa que me prenda à vida para que não me aconteça o pior para a circunstância que parece estar se delineando em meu destino. Marisa dava a tais palavras a entonação de verdadeira despedida. Aos ouvidos de Glauco, aquela moça parecia, agora, uma ave perdida no meio da tempestade da existência, longamente iludida pelas luzes e gozos sociais, e que repentinamente se via enganada nas bases de seu edifício afetivo. As palavras finais de Marisa penetraram-lhe a alma, e, desse modo, a ideia de oferecer-lhe ajuda espiritual pareceu-lhe a mais adequada. Lembrando-se das forças invisíveis que já estiveram um dia a reajustá-lo nas sensações e pensamentos, salvando-o do abismo escuro das quedas morais, logo procurou falar a Marisa com carinho e amizade. Sabe, Marisa, todos nós passamos por problemas morais difíceis na área da afetividade. Por isso, independentemente de nossa relação profissional, acho que posso lhe falar sobre as questões espirituais que envolvem as pessoas em ideias e sentimentos conturbados, principalmente quando nós não nos damos conta do seu poder de penetração. Vendo que Glauco se interessava por ela agora, Marisa se permitiu ficar para poder tirar mais alguma vantagem daquele primeiro encontro. Sabe, eu não sou um conhecedor profundo dessas coisas, mas, pela experiência que já tive pessoalmente, posso lhe garantir que muitas coisas ficam melhores quando procuramos ajuda espiritual em algum lugar sério ou com alguma pessoa que nos possa encaminhar, para a compreensão de certos problemas que, num primeiro momento, nos parecem um mistério insolúvel, mas que se tornam mais claras com a compreensão das causas verdadeiras. — Como assim, Glauco? — respondeu Marisa, indagando como se não estivesse entendendo. — Existem forças espirituais que atuam sobre os vivos e podem ajudar tanto quanto atrapalhar nossas vidas. Tanto a sua quanto a de Marcelo podem estar sendo influenciadas por espíritos ignorantes, procurando afastá-los e produzindo ilusões afetivas em seus caminhos. Pensando sobre esse assunto para poder responder ao rapaz, Marisa contestou. Mas sempre aprendi que a gente também tem espíritos que nos protegem. O que é que eles estão fazendo que não põem juízo na cabeça do meu marido ou não evitam que eu sofra o que estou sofrendo? Sabe, Marisa, como já disse, não entendo muito profundamente esses mecanismos, mas posso lhe confirmar que existem espíritos amigos que nos ajudam. Só que, pelo que nos explicam, nós aqui, é em primeiro lugar, precisamos nos sintonizar com as suas vibrações. Sempre que não nos elevamos, acabamos vinculados aos espíritos escuros, maldosos, que se aproveitam de nossas fraquezas e retiram vantagens das coisas ruins que fazemos. Você quer dizer que tem algum espírito demoníaco fazendo Marcelo se envolver com alguma lambisgoia de plantão? Não digo demoníaco, porque se Deus existe e é bom, o diabo não pode existir como nos pintam. Mas posso afirmar que existem espíritos maliciosos, os próprios seres humanos que perderam o corpo carnal, que, do lado de lá da vida, se acercam das pessoas que têm as mesmas inclinações e se consorciam para o um mesmo objetivo. Você próprio está procurando ajuda para abrir uma empresa e vai precisar de um sócio que tem os mesmos objetivos que você. Assim, as entidades negativas vivem à procura de sócios que lhes compartilhem os interesses inferiores e, com isso, possam corresponder, juntos, aos atos que os concretizem. Mas que vantagem eles levariam nisso? Bem, depende. Alguns ficam felizes com a bebida que os vivos tomam porque podem sentir a mesma sensação de quando se embriagavam na Terra. Outros tiram prazer das explosões do prazer quando se associam aos depravados de plantão. Outros preferem acompanhar os fumantes e viciados para que lhes forneçam as antigas sensações da droga. Outros estimulam os gulosos a que não parem de provar as novidades. Muitos deles fazem isso para estimular seus antigos adversários nas quedas morais, com as quais pretendem vingar velhos sofrimentos. Outros mais querem ver as lágrimas dos humanos como forma de compensar a própria infelicidade. Ao invés de lutarem para resolver seus problemas, mais e mais se esmeram para prejudicar os que perseguem por pura inveja, instilando-lhes o amargor da desdita que carregam dentro de si, como se ninguém pudesse ser feliz. Como tais entidades ignorantes não conseguem construir a própria felicidade, não querem deixar que outros o sejam. Alguns ainda se prestam a perseguir, atendendo ordens de entidades mais duras do que eles próprios, aferrando-se ao cumprimento de tarefas no mal como forma de trocarem isso pelo apoio de seus líderes na conquista de certos favores mundanos. Tudo isso acontece e essas circunstâncias produzem um sem número de tragédias morais na vida dos homens. Pode ocorrer, nesse caso específico, a existência de entidades que querem feri-la e, não tendo como fazê-lo de forma direta, se acercam de Marcelo a fim de levá-lo a praticar atos que possam vir a machucá-la. Há espíritos que se acercam de encarnados arrojados e os estimulam a aumentar a velocidade de carros ou motos porque sabem que, amantes da velocidade à procura da adrenalina, fatalmente se estatelarão mais adiante, nos acidentes que dão causa ou, então, poderão produzir a morte de algum outro encarnado que os espíritos malignos estejam perseguindo. Assustada com tantas explicações, Marisa colocou a mão na boca e resmungou. — Credo, Glauco, que desfile de terror é esse? — Ora, Marisa, foi você quem perguntou. Afinal, você é que está falando de morrer, de não resistir às dificuldades ou possíveis traições. Já pensou que isso pode estar sendo induzido por algum espírito mau que deseja fazê-la sofrer ainda mais? — Ora, mas se eu morrer, tudo acaba, e melhor que isso, Marcelo vai se sentir culpado. Mas você precisa saber, Marisa, que o suicídio é uma das mais dolorosas formas de se descobrir que ninguém morre. Outro dia, conversando com minha sogra sobre o assunto, ela me estava contando uma conversa que teve com um espírito que se comunicou no centro espírita onde trabalha, revelando seu sofrimento por causa do suicídio que cometera. — Sério? Você acha que isso é possível? — Acho não. Estou certo que é. A entidade dizia, chorando de dor, que estava sendo comida viva, que sentia milhões de dentes ali perfurarem a carne, que aquilo era o pior tormento que podia existir. No começo, minha sogra não sabia que se tratava de um suicida. No entanto, ao lado, uma médium vidente ajudando no atendimento, Pude constatar a cena triste em que um rapaz jovem, ferido pela traição da noiva, resolvera matar o corpo acreditando que com isso fugiria da situação dolorosa de se ver trocado por outro, ao mesmo tempo em que colocaria a jovem noiva na situação da culpada pelo seu delito moral. E enquanto a vidente ia descrevendo o quadro, o espírito que se manifestava por outro médium e que estava sendo atendido pela minha sogra, começou a responder, confirmando a sua condição. Gritava, urrava, chorava, arrependia-se, clamava em desespero que Deus o deixasse regressar ao corpo, que ele aceitaria ser traído milhares de vezes, mas que não suportava mais a cena dantesca de ver seu corpo sendo devorado por vermes e, ao mesmo tempo, escutando sem parar o ruído do tiro a explodir-lhe os miolos. Parecia que não havia fim naquilo tudo, e quando tinha condições de deixar a sepultura, assim que saía do subsolo, grupos de entidades vampirescas o perseguiam, desejando sugar-lhe as forças como animais que roem os ossos de suas presas, o que o obrigava a mergulhar novamente nos despojos horríveis para fugir de tais almas perseguidoras, a maioria das quais não se aventurava a ir buscá-lo junto ao cadáver. Marisa escutava aquelas notícias, misturando a admiração crescente por Glauco e o medo daquelas cenas que ele lhe descrevia. — Ah, Glauco, que coisa mais horripilante! Para, porque senão não durmo! — Eu falei a mesma coisa para minha sogra, Marisa, mas o ensinamento ficou na minha memória para sempre — Além do mais, ela me informou que na obra espírita O Céu e o Inferno, de autoria de Allan Kardec, existe uma parte que traz os relatos dos espíritos em diversas condições de evolução, falando de sua condição espiritual depois da morte física e do que lhes aconteceu depois que o corpo desapareceu. Entre eles, está o dos que se mataram. Eu tive a curiosidade de ler e posso lhe confirmar tudo quanto minha sogra me contou. Parece ser uma consequência natural para esse tipo de desajuste emocional que ataca a integridade biológica do corpo carnal. O que posso lhe dizer, então, é que é preferível mil vezes suportar a dor da traição do que tomar a decisão infausta e errada de tirar a própria vida física, coisa que vai manter essa pessoa em um estado de dor e sofrimento por vários e vários anos, até décadas. — Mas e os chamados protetores? Estão aí fazendo o quê? — perguntou Leviana, a moça impressionada. — Ora, Marisa, eles tentam de tudo para evitar que nós nos desencaminhemos, incluindo até mesmo o aparecimento de enfermidades menos graves ou a ocorrência de pequenos acidentes que atrapalhem nossos planos. Mas se nós, decididos a pularmos no abismo, resolvemos superar todos os conselhos em sentido contrário, vencer todas as adversidades que surgem e, procurando o um precipício com nossas próprias pernas, nos atiramos nele, as entidades invisíveis não têm como vencer a lei da gravidade. E olha que às vezes há espíritos que conseguem ajudar o alucinado saltador fazendo-o enganchar-se em algum galho perdido no meio do caminho mas na maioria dos casos a própria morte que não mata será a lição que o invigilante fugitivo da vida vai precisar enfrentar para vacinar-se contra futuras tentativas iguais em outras existências vendo que suas palavras faziam algum sentido no olhar impressionado de Marisa Glauco rematou Por isso Marisa nem por brincadeira pense em tirar a própria vida porque pelo que nos dizem aqueles que tentaram fazê-lo infrutiferamente, a vida espiritual que sucede à vida física, nesses casos, é extremamente mais amarga e desesperadora do que o mais cruel dos problemas que levaram o vivo a tentar fugir da vida, matando o corpo. Melhor é enfrentar qualquer tragédia material do que pensar em deixar para trás o problema, criando o outro muitíssimo maior. Enquanto estamos na carne, as traições são esquecidas, os casais se reajustam ao sabor de suas próprias aventuras, acabamos aprendendo com nossos erros e deixamos de cometê-los, podemos pedir desculpas ou perdoar os que nos feriram, podemos, enfim, dar continuidade aos nossos dias, semeando novas relações e desfrutando novas alegrias. Mas, depois que fugimos da existência não podemos deixar de passar pelos estágios de purgação e amargura que esperam aquele que se mata, como fruto azedo a marcar a experiência espiritual, com vistas a que nunca mais delibere e cometer o mesmo delito contra as leis do universo. Vendo que Marisa não contestava suas afirmativas, Glauco terminou dizendo... Se um dia você desejar ajuda nesse sentido, fale comigo ou com Glaucia, e nós teremos muito prazer em encaminhá-la ao Centro Espírita onde vamos, para que, através das palestras, dos livros, das mensagens e do passe magnético, essa situação que você está vivendo possa ser atendida e, quem sabe, até mesmo Marcelo possa acabar se beneficiando com a sua busca espiritual. Entendendo que chegara ao fim a sua entrevista, Marisa respondeu, aparentando agradecimento. — Puxa, Glauco, eu sabia que seria bom vir procurar você. Desculpe tomar o seu tempo. Esteja certa de que vou pensar nisso tudo. Daqui uma semana voltaremos a conversar sobre tudo, está bem? — Levantaram-se ambos e, talvez porque Marisa estivesse emocionada ou porque ele desejasse consolá-la fraternalmente, Glauco abraçou a cliente, que lhe correspondeu ao abraço efusivamente, apertando-se contra o seu tronco como uma orquídea que deseja apegar se à segurança da árvore onde se abriga. Nesse momento, Glauco sentiu o perfume de Glaucia penetrar-lhe as narinas e... Sem pensar que se tratava de uma arma, seu inconsciente fez uma imediata conexão entre a noiva e aquele corpo que se achegava ao seu. Passado rápido o rápido instante de despedida, Marisa retirou-se do escritório e Glauco ali permaneceu pensativo, imaginando as dores que existiam por detrás dos inúmeros casais que pareciam excelentes parceiros nas noites de encontros, nos barzinhos da vida. Envolvendo-o na teia provocativa, o chefe, Juvenal e o aleijado, que ali estavam acompanhando toda a cena, passaram a atuar sobre a lembrança de Glauco, trazendo-lhe à memória as formas de Marisa, as roupas justas, ainda que discretas, o volume de seus seios, o perfume conhecido, a fragilidade de sua aparência a necessitar de algum herói que pudesse salvá-la ou ajudá-la na resolução de tais problemas. Realmente, a visão lhe fora extremamente agradável, ainda que não quisesse admitir tal fato. Ela estava muito mais bonita do que nos rápidos encontros sociais que haviam tido. Jamais havia reparado nela de forma tão próxima, ela deveria ser mais interessante do que parecia naqueles momentos fugazes vividos em coletividade bulhenta nos restaurantes da cidade. O chefe provocava Glauco com as cenas tentadoras daquela mulher frágil diante de seus braços. Juvenal apoiava-o, tentando estabelecer uma conexão magnética nos centros cerebrais e genésicos do baixo-ventre do rapaz, fustigando as células reprodutoras e ativando as reações mecânicas biológicas nas descargas hormonais que preparavam o representante masculino para as possibilidades de reprodução e perpetuação da espécie, mecanismos esses longamente vivenciados pelos seres nas diversas faixas inferiores da criação, quando da passagem dos homens pelos domínios do instinto. E o sexo como instinto era uma das grandes estradas através das quais as entidades inferiores conseguiam dominar os seres humanos, estimulando-lhes as áreas da animalidade biológica, ao mesmo tempo em que, atuando na mente, criavam em sua estrutura a falaciosa ideia de que a sexualidade deveria ser apenas o incontido exercício natural e livre das exigências do corpo. Sutis pensamentos de libertinagem eram e são suscitados nas mentes humanas para que se permitam o desfrute dos prazeres como o impositivo do corpo, necessidade do instinto, exigência da carne afastando a pessoa das disciplinas emocionais e dos comportamentos morais que elevam a dignidade dos seres acima da dignidade dos bichos. Era isso que Juvenal e o chefe estavam empenhados em fazer naquele momento. Valendo-se da boa impressão e do arcabouço de imagens agradáveis produzidas pela exuberância feminina de Marisa, Ambos estavam devotados a aprofundar as brechas morais, que, em geral, sempre costumam estar abertas no espírito masculino, acostumado à pornografia socialmente permitida, às conversas excitantes das rodas de amigos, aos comentários picantes sobre os corpos de mulheres ao relato de experiências sexuais arrojadas que tanto os homens quanto as mulheres habituam-se a fazer, até mesmo para ressaltar suas potencialidades e performances fictícias sobre os demais. Glauco se permitira, num primeiro momento, atraído pelas formas agradáveis de Marisa, pensar em sua beleza, sobretudo na coincidência dos odores entre ela e Glaucia, a noiva querida, que nem de longe desconfiava, tanto quanto ele próprio, dos intentos secretos que a esposa de Marcelo nutria, e que, em verdade, haviam motivado a sua presença no local de trabalho do futuro esposo. As imagens que os espíritos projetavam ao seu redor mesclavam as emoções agradáveis que sentia com Glaucia as possíveis situações envolvendo Marisa, seu corpo escultural ali oferecido aos seus olhos, em roupas que o escondiam e revelavam ao mesmo tempo. Passados breves minutos de sucessão de imagens, no entanto, Glauco sacudiu a cabeça e lembrou-se de não permitir o assédio de pensamentos lascivos que já lhe haviam um dia, feito a tragédia emocional, da qual não se cansava de recordar. Vacinado pela dor do ontem, naquele exato momento, as forças negativas de Juvenal e do chefe foram rechaçadas e as conexões que estavam começando a magnetizar puderam ser temporariamente bloqueadas. Droga, chefe! O cara está resistente! Não tem problema, Juva! — A gente continua mais tarde. Na hora em que o casalzinho luminoso for ter suas intimidades, nós agiremos facilmente. Tenhamos um pouco de paciência. Respondeu o mais experiente a dominar os processos de obsessão. — Vamos ver se longe da reza, na hora da bagunça, esse pessoal muito devoto é capaz de não se deixar levar pela safadeza. Comentou e gargalhou, estentónico.